Garrafa pet de sabão amaciante e até de desinfetante, junta tudo isso aí. Lata, Lata de atum, de sorvete e açaí, açaí até, até pote de iogurte, iogurte tudo, tudo isso vai, vai servir. servir. Lata de ovo, cascadinho, refrigerante. Caixa de ovo, pô. Se me de que ovo. É caixa de ovo, né? Lata de ovo. Pô. Lata de ovo.